Sua opinião, o que tem ajudado o AE a acontecer na sua escola? Por quê? Em relação a esta pergunta, somando respostas vindas dos depoentes de todo o Brasil, 26,45% indicaram fatores relacionados aos investimentos públicos para implementar o AE. 52,07% indicaram fatores relacionados diretamente ao AE e à inclusão escolar. 11,02% indicaram fatores relacionados à participação da família. 10,47% deram respostas sem relação com a pergunta.